o atravessado. Mas como é que você foi cair com os carros? Caí não, mas a puta, o ué? Você caiu. Oh, meu Deus. A gente...